Vinheta de abertura TV Minicom. O crescimento apresentadora Andrea Xavier. Ultrapassou a casa dos 400% nos últimos anos. É o que você confere na reportagem de Daniela Proença. A informação a um clique. No trabalho, em casa ou na rua. O crescimento da internet no Brasil é comprovado no dia a dia e também nas estatísticas. O é uma... ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. As conexões móveis, por exemplo, 3G, era 20 milhões no final de 2010. Hoje nós estamos batendo em 110 milhões. Então, é, é um aumento muito expressivo e tudo indica que vai continuar. Hoje, quase 4.500 municípios já têm a banda larga popular. Uma cobertura que chega a 80% das cidades. São 2 milhões e meio de casas conectadas em todo o Brasil. Mas o crescimento mais expressivo é o da internet móvel. Foi no Nordeste que o acesso mais aumentou. Mas no Norte e na porção Sul do país, o número de acessos à web pelos dispositivos móveis também superou a casa dos 400%. Esse crescimento foi acompanhado de ações do governo federal. Só a rede da Telebras, uma infraestrutura pública que transporta dados de internet, chegou no ano passado a 16.700 km em todo o país. Os números foram apresentados pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, numa audiência pública aqui na Câmara dos Deputados. Na audiência, o ministro também lembrou que a expansão da banda larga agora vem com a internet 4G. Isso porque as operadoras devem levar a tecnologia às capitais e cidades com mais de 500 mil moradores até maio deste ano. Eu acho que uma, uma coisa que salta aos olhos quando a gente mostra esses dados é que é, cada vez mais nós vamos ter, vamos ter que nos convencer de que o, o, a proliferação, a disseminação generalizada da internet vai ser pela via móvel, é, pela, pela, pelas dimensões do Brasil, pelo tamanho, pela nossa população, pela diferença de preço, nós vamos caminhar cada vez mais, as pessoas vão querer se conectar por via móvel. Na audiência pública, o ministro também apresentou um balanço das áreas de radiodifusão, serviços postais e inclusão digital. Os dados estão no nosso site. O endereço é www.comunicações.gov.br. Vinheta de Encerramento TV Minicon.